E nesse xabá quem vai compartilhar a palavra com a gente é a Claudete, em João 5, do verso 6 a 8. E Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse Quer explicação? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse, Levanta-te, toma tua cama e anda. Aqui em João 5, Jesus está falando que era um lugar aonde aconteciam alguns milagres, e as pessoas iam lá naquele poço para ser curadas, e nesse meio tempo tinha um paralítico, e ele queria muito ser curado, né? ele queria muito voltar a andar, só que toda vez que chegava a vez dele, sempre tinha um espertinho que atropelava ele e passava na frente, e ele ficava sempre para trás naquela história, e aí Jesus vendo essa situação, perguntou para ele se ele queria ser curado, né? ele falou que queria, e aí ele começou a dar um de desculpa é toda vez que eu vou tem alguém e Jesus ele com autoridade que o pai deu para ele e falou para ele levanta tua cama e anda e ele foi curado e começou a andar e nós olhamos para as dificuldades você põe a culpa em todo mundo ou você olha para as pessoas quando na verdade você só precisa levantar e caminhar para buscar o que Deus tem para sua vida né porque muitas vezes você tem muitas dificuldades de servir ao pai porque você inventa um monte de de desculpa, eu acho um monte de pretexto, mas é levanta a tua cama e entra. Hoje de madrugada quando eu acordei, né, me veio para me ler, e veio uma ligação com essa com a outra escritura que tá em João 4. É um poço também, mas da mulher samaritana. E Jesus ele fala que ele tem uma água que mata a sede. Você vê que ele fala, eu tenho a água da vida, eu sou a vida. E aí ele vai lá no 5, que quantas pessoas estão buscando naquele poço a cura, ele chega com a cura, ele chega com a água. Então, essa me veio a ligação dessas duas escrituras. Esse paralítico, ele tava 38 anos lá esperando né e quando Jesus chega para ele Jesus pergunta se ele quer ser curado. Imagina, ele estava lá há 38 anos, é óbvio que ele queria ser curado, né? Mas Jesus espera, às vezes, a gente ter essa iniciativa, né? A gente reconhecer que a gente precisa. Eu acredito que Deus ele sempre está olhando para nós. E, independente das dificuldades, a gente precisa permanecer. Nas palavras de Jesus, ele chega, ele dá uma palavra. E esse homem, ele sai andando, ele não precisa nem entrar naquela água, né? Essa palavra mostra para a gente que... Todos precisamos de cura, precisamos de libertação, mas as pessoas costumam fazer essa procura nos lugares errados. Elas vão para a igreja, elas vão para o médico, elas vão para um pai de santo, elas vão para um pastor, para um padre, elas vão seguir algum ritual, elas vão pegar uma receita na internet, mas poucos são aqueles que vão até Jesus. E ele tem a cura, ele é a própria cura. E se você tem interesse em saber mais a respeito desse assunto de cura e libertação, dá uma olhada nesse vídeo aqui e a gente se vê no próximo Shabbat. Falou! <risos> Explica, Glaudete, agora!